Como Alegria de Pobre dura pouco, né? A gente teve o Ultimato, a gente teve vários filmes do Homem-Aranha. Só que agora deu um problema ali entre o contrato da Sony e da Marvel. E o futuro do Homem-Aranha tá em perigo, né? Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é o TV em cores. cores. começando pedindo aquele like pra gente ficar um pouquinho feliz. Não se esquecer de se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho, que ele é muito importante. Por que ele é importante mesmo? Porque com ele, notificação de vídeo novo chega pra você. Vamos lá? Vamos lá. Começando com as informações mais básicas, né, que é o Tom Holland e o contrato dele, porque Homem-Aranha, bem ou mal, é o centro, da atenção toda, né. É, o Tom Holland teve um contrato, assim, extenso de vários filmes. Teve os dois filmes do Homem-Aranha solo, né, e teve alguns Vingadores. Só que aí ficou faltando um terceiro, né, e aí foi que deu problema. Pois é, e assim, as coisas do Homem-Aranha, todos os direitos oficiais dele, são da Sony. A Sony emprestou pra Disney, que na verdade era na época Marvel ainda, né. E uhum. então agora ela tá assim, não, vocês vão ter que pagar, é. assim. Não vai falar. É, porque a gente tem que lembrar que a Marvel tava numa situação completamente diferente financeiramente, né? Não, não existia financeira é, da Marvel. Isso, a Marvel dos quadrinhos, né? A Marvel Comics, eles estavam à beira da falência, né? Ninguém tava comprando mais quadrinho. Há 20 anos atrás. 20 anos <risos> atrás. Foi naquela época que o X-Men foi vendido pra Fox, né? O Homem-Aranha passou pra Sony por questões financeiras. Eles não tinham ideia do monstro que a Marvel ia virar, né? <risos> Eu acho que ninguém tinha ideia do monstro que a Marvel ia virar. E aí, ela foi comprada pelo maior monstro da indústria, que é a Disney então assim, faz sentido a gente olhar essa briga com o um pezinho pra trás porque são duas corporações enormes e muito bem resolvidas com elas mesmas, e vamos lembrar os direitos são da Sony. É, tipo, contrato ali... É, é, cara, é alguém chegar e falar que a casa já vendida de alguém que, assim, já passou anos depois, a pessoa já morando, o um antigo dono chega e fala, eu quero de volta. Não é assim que funciona. Só que eu tenho alguns poréns. Porque, ok, a Sony é dona, por direito, é dela, comprou, não roubou de ninguém, <risos> assim, né. Só que vamos combinar que o novo arranjo do Homem-Aranha foi o que colocou eles no trilho, né. Sim. O novo Homem-Aranha ele é um ótimo, assim. Os dois filmes são muito, muito bons, e o Peter Parker em si com a Marvel, quando ele voltou pra Marvel, teve todo um tempero melhor, né? Mas é isso, a gente já conversou muitas vezes sobre como a Marvel consegue construir muito bem o universo dela. A gente olhando os filmes da Sony, principalmente os de heróis, a gente sabe que eles fazem é, sozinhos. Não tem um trabalho ali de incluir. Então, obviamente, não era uma boa ideia a gente ter um novo Homem-Aranha na quarta tentativa. Ninguém aguenta mais o bem Ben morrendo. Só que a gente tem que lembrar, né, que Homem-Aranha acabou de ter um bilhão de dólares em bilheteria. Isso não é pouco. Nem pra Marvel, quanto mais para Sony Então, dá pra entender essa briga de cachorro grande, né? Porque no final do dia, sinceramente, claro, a gente tá falando de corporações enormes, tem muito dinheiro envolvido. Só que se a gente olhar pra trás, cara, uma pessoa é a dona por direito, Sim. mas a outra foi a Trabalhou muito bem criativo, assim, que trouxe tudo de volta, né? É, exatamente. É uma questão muito complexa do... O produto ficou muito bom, mas ele não pertence 100% à Marvel. Então, se a Marvel quiser, ela vai ter que começar a dar umas liberadas. E no final do dia, eu confesso que eu acho que essa picuinha toda vai terminar com as duas saindo ali do quase divórcio e voltando. Porque, cara, a gente tem que pensar que a Sony tá tendo finalmente o maior produto dela sendo bem recebido pela crítica, né, e a Disney não tem como abrir mão do Homem-Aranha no MCU. Uhum. Cara, olha, não vou dar spoiler, mas olha o gancho final de Homem-Aranha longe de casa. E assim, cara, toda a morte do Tony Stark tem a relevância do Peter Parker. Ok, o Tony quis voltar, quis fazer aquele negócio todo por, pra salvar o mundo, pra salvar a vida dele. Mas a foi pelo dele, Peter, a gente sempre vai falar. Não era por causa de dele, mas um dos grandes motivos era. Sim. Então, como é que a Marvel vai abrir mão de todo esse universo explorado, cara? a estrela dele morreu por causa do Peter, e como é que o Peter vai sumir, sabe? Então, eu acho que no final, as duas empresas vão ver que dá pra seguir, mas vai ter um, um medinho até vai esse ser processo. Um eu, assim, eu não acredito tanto que vai ser tão fácil, porque eu penso muito na questão do... A Sony é uma das poucas empresas que a Disney não conseguiu comprar. Ou é. não tentou até agora. Uhum. Então, assim pra mim é uma coisa mais de honra da questão da Sony, do tipo, não ele é nosso, você vai seguir os nossos direitos, você vai seguir as nossas regras ou você não vai ficar com ele, porque você quer muito mais que eu. Sim, mas você entende que no final do dia eu acho que, não sei o que você acha né mas eu acho que no final do dia as duas não vão querer perder um bilhão de dólares que não, podem fazer. Não, ninguém quer fazer, perder né? dinheiro eu acho que o mundo infelizmente é ruim <risos> eu ia eu... adorar um bilhão de dólares aqui. e é isso, se chegarem pra mim e falarem pô, é um bilhão de dólares pra você pegar o seu menino, que no caso é meu, vocês vão ter tem que seguir as minhas regras e pagar os meus direitos. Não tá errado. Eu não sou a maior fã de corporações. Então, eu não vou dizer que ninguém tá certo. Assim, entre a briga deles dois, eu tô com a briga do Tom Holland. Eu tô pelo meu Homem-Aranha. Se ele vai dar certo ou não, eu espero que seja uma coisa positiva. Porque eu acredito na Marvel. Eu acho que se a Sony não liberar, eles vão dar um jeito. Eles vão matar o Homem-Aranha. Eles vão matar o Homem-Aranha. Vai, vai ser universo muito triste, vai ser muito triste. vai tipo, ser assim, Peter, você foi... Você foi outra li... dimensão. Não, você foi liberado, sabe? Descobriram de... quem você é. Você é uma criança. Não pode. E aí vão sumir com o Peter. Todo mundo vai a gente que não tinha comer a gente, mas tem 15 anos. É. E, e tem a pequena observação que o terceiro filme do homem eu tô rolando, não tem obrigação nenhuma de fazer o terceiro filme. No contrato dele, né, tá dizendo que é opcional. Esse terceiro filme tinha várias cláusulas, foi bizarro. Mas uma das cláusulas era isso: ele não precisava fazer o terceiro só ia acontecer se passasse de um bilhão no segundo Sim. filme. Foi bizarro. Só que é isso. Tem uma chance de, infelizmente, eu não acho que isso vai acontecer, mas é do Tom Holland não fazer esse filme e ferrar muita coisa pra Sony. É, mas é assim, eu acho que como a Sony já teve dois Homem-Aranha diferentes, ela não ia se importar de ter mais um, até porque ele faz parte do MCU. Eles não vão ter o MCU, eles só teriam o Homem-Aranha. Então, você acha que o pessoal vai querer assistir sabendo que o Homem-Aranha não tá mais com o Tony Stark, com os Avengers? Eu acho que isso vai ter um peso. Não, eu acho que vai ter um peso, mas eu acho que quem é fã do Homem-Aranha vai acabar indo com o que vai ser. É, ela, a, a gente vai ver. A gente pode não gostar e a gente pode reclamar horrores, mas a gente vai dar dinheiro. Então, assim, no final, o dinheiro vai estar ali. Não, total. É. Só que eu acho que isso. Tem muita coisa acontecendo, tem muito problema, e eu acho que é muito mais... Eu acho que financeiramente falando até é muito mais simples para as duas empresas se juntarem a resolver isso de logo, gente. Mas é isso. Às vezes, o, o, o, a questão financeira não bate com a questão ideológica. E essa é a maior sacada. E agora, né, a gente quer saber de vocês, gente. Pra quem está tá torcendo, hum. Disney, Sony, Marvel, não Abriga. sei mais o que é, né. Abriga, Homem-Aranha. Fala aqui, fala se você tá com medo do próximo filme do Homem-Aranha acontecer ou não. Sim, e fala com a gente se vocês gostaram desse Homem-Aranha novo. Se vocês gostam da MCU do jeito que tá. E quais são as, as possibilidades sem Homem-Aranha. Não esquece de comentar. compartilhar esse vídeo pra ajudar o TV em cores, gente. Até tá. no no próximo vídeo. Tchau, tchau.